Relatório de visita, a gente vai abordar vários temas aqui, Qual, como que é o funcionamento desse relatório, como que funcionam essas colunas para você. Né, quais são os filtros que a gente tem, o que, que a gente consegue né, a partir desse relatório, que informações a gente consegue chegar aqui, visualizar a visita, formulário, exportação, enviar né, e, é, o que aconteceu nessa visita para o cliente, abrir ordem de serviço, enviar também a ordem de serviço para o cliente, tem bastante recurso nessa tela aqui, eu vou abordar, vou passar recurso por recurso aqui para você, perfeito? Então vamos lá, pesquisa. É, primeiro campo aqui, bem, bem, bem dinâmico, bem interessante, porque qualquer termo que você pesquisar do local aqui, ele vai achar. Por exemplo, vou pegar esse aqui, sentry, tá vendo que tá no meio aqui? Ó, se eu digitar aqui, ó sentry, ó, eu só digitei e parei de digitar, ele já pesquisou e já achou. Então, quer achar rápido um local, uma visita, você não, tem, não, não fica perdendo tempo procurando, vem aqui e, e digita. Né? Filtro por categoria, não é um segredo, a gente já falou sobre isso, tá no sistema todo. Pesquisa por usuário, ah, eu quero selecionar somente uma pessoa, né? Então, só clicar aqui e escolher quem que é. Aqui a gente tem uma ordenação de visitas. Se você for ver, o padrão é sempre colocar os últimos check-ins, ou seja, os últimos acontecimentos no topo, que é o que tá acontecendo aqui. Mas você pode editar, poxa, eu quero só pegar visitas completas ou quero ver o que que tá incompleto, é né? O que que teve check-in, mas ainda não teve o check-out, né? Então, então, nenhuma nesse caso aqui. Recusada, canse... quero ver se tem alguma visita cancelada, né? Cancelada pelo gestor, recusada é, pela, pela equipe, Eu tive duas visitas recusadas hoje, né? Então você pode vir aqui, analisar o motivo dessas visitas recusadas, qual que é? Visita recusada, então enfim, fica tranquilo, tem um conteúdo só sobre isso aqui, quando você clicar aqui no ajuda, a gente explica né, esses, esses status de visita, essa ordenação, e também se você passar o um mouse aqui, a gente explica o que significa cada uma, tá? É, se ainda assim ficar dúvida, lá no material de ajuda tem um vídeo que eu explico qual que é a diferença de perdida né, para incompleta, então tem toda a explicação sobre isso, tá? Vamos lá, aqui a gente tem as datas, os períodos, né, hoje, os pré-definidos para te ajudar, os últimos sete dias, personalizado, que é bem simples de utilizar, se quer mudar o mês, ó, volta aqui, volta aqui o mês, por exemplo, vou pegar lá em fevereiro, um período aqui, só voltar aí, selecionar, tá vendo? A área que tá colorida, é o que vai escolher, aplicar, confirma aqui em cima, deu ok, o sistema vai buscar e já trouxe aqui os dados, né? Então, é bem simples de utilizar. Formulário, ah, eu quero pegar somente visitas que tiveram esse formulário aqui de repente, né, do resfriamento, deixa eu ver. Ó, nenhuma visita desse, deixa eu ver se tem alguma desse daqui, também nenhuma desse. Ó, nenhuma, deixa eu pegar uma visita, um formulário aqui, senão você vai achar que não funciona, pera aí. Vamos visualizar, vou comentar sobre isso daqui também, calma. Aqui, esse formulário aqui foi o qual que é o nome desse formulário, a gente tem aqui ó, relatório. Relatório de inspeção, né? O nome dele, né? Vamos ver então. Poxa, vamos ver quantos relatórios de inspeção. Ó, tem a pesquisa, isso é interessante também, né? Relatório de inspeção tiveram nesse período aqui. Ah, aí sim. Então, todas as visitas que tiveram esse modelo de formulário aqui preenchido, relatório de inspeção, estão aqui, tá? E aí, a gente tem também. Deixa eu. Ó, para remover aqui, né? Clica aqui em remover. Pronto, ele volta pro filtro. E aí, eu tenho... A gente falou sobre etiquetas, poxa, é... Deixa eu pegar um período maior aqui pra gente mostrar. Falando sobre a flexibilidade, a importância disso, e como isso aqui é interessante. Eu vou te dar uma letra aqui, ele vai me dar uma sugestão, por exemplo, é uma etiqueta que eu tenho chamado coleta, outra verificação, né? Então eu quero, eu quero pegar as visitas que tiveram, né? Essa etiqueta aqui, chamado coleta. Então eu vou clicar aqui. Olha que legal, etiqueta coleta. É, vou, vou colocar aqui as que tiveram verificação então que tiveram coleta ou verificação tá aqui né só verificação tá aqui então enfim é, é uma coisa muito simples né muito rápida de você utilizar né aqui no, na, no filtro é uma segmentação muito prática para vocês você pode combinar todos esses filtros que eu falei quero pesquisar somente clientes que tiveram etiqueta tal e etiqueta tal aqui você consegue fazer aqui dessa forma, tá? Vou remover aqui a etiqueta e a gente termina aqui essa parte de cima, né? É, sobre etiquetas, a gente entra na tabela, a primeira coisa que eu quero te falar da tabela é o seguinte, você pode, vou habilitar aqui a duração, você pode escolher as colunas que você quer visualizar aqui, eu habilitei todas, é, fica ao seu dispor, você pode ajustar, habilitar desabilitar quando quiser, depende da análise que você está fazendo, depende do tamanho da sua tela, né? aqui no meu está cabendo tudo, aí você pode ocultar, é né? só clicar aqui, por exemplo, tirar o número da OS, aqui ó, ele tira, tá vendo ali a coluna? É agendado, para, enfim, deixando da forma que você achar melhor. E você ainda pode, né, ajustar aqui o tamanho da coluna, né? porque às vezes assim, olha só, tá pequeno o né, nome do local, mas esse local tem um nome muito grande, precisa de mais detalhes, tá aqui, ó, deixa maior, né? Usuário também, deixa maior, que aí depende do tamanho da sua tela, né? Mas você tem essa flexibilidade aqui de ajustar essa, essas duas colunas, tá? Tanto o nome do, do, do local, né, do seu cliente, quanto o nome do usuário, tá? E aí, olha só, eu vou, vou passar as colunas aqui, acho interessante, né? Porque fazem parte da visita e do relatório também. Primeiro, cheque, né? Que o cheque aqui é igual funcionamento igual ao WhatsApp, isso aqui é universal, tá? Todo mundo já nasce sabendo. Duas, do, dois cheques aqui azul. Visita foi visualizado no aparelho, né? Tem os status aqui no ajuda. A gente mostra os status. Se você não lembrar? Um, um, um cheque cinza foi enviado só, só foi enviado, né? Dois cheques foi enviado e entregue, mas ainda não foi visualizado. Tá, mesma regra universal para você não ter dúvida. Número da OS, isso aqui é sequencial. Se você tiver utilizando a OS, lembra lá na minha aula inicial eu comentei, que lá você pode colocar um range, né, a partir de um de, um, de uma numeração diferente, por exemplo, eu quero partir de cinco mil, então é isso aqui, ó, é sequencial. Cada visita agendada, ela tem uma sequência e um número que a gente vai criar para você. Também você pode pesquisar por esse número, tá? 1907, aqui ó, vai trazer aqui a visita, da OS 1907. Bem rápido, né? Então, poxa, já esqueci de mostrar esse recurso aqui. A gente tem aqui para quando foi agendado, né? O dia, se tiver horário, vai aparecer também. A gente tem informações do local, eu tenho uma informação, um atalho aqui para visualizar os detalhes desse local, eu consigo ver endereço, informações, instruções que estão preenchidas, né? Tudo que a gente já abordou lá em cadastro de local, eu consigo chegar até aqui. As categorias, eu ainda assim posso mudar a categoria desse local aqui pelo relatório de visitas. Etiquetas, que você pode visualizar, adicionar, então na hora que você clica aqui, pode adicionar mais e visualizar caso tenha mais etiquetas aqui. Check-in, check-out, a duração, né? Quanto tempo ele ficou dentro dessa visita, então o sistema calcula isso automaticamente. E aqui é, as sinalizações, eu vou passar uma por uma para você. É, formulário, tá vendo? Tá azul, se tiver azul, significa que tem formulário, né? Aqui, é, ele fica azul quando a visita é, tenha sido reagendada, não tem nenhum reagendamento. que foto, fica azul quando tiver foto, tá explicando, é só passar o mouse, tá vendo? Ó? Aqui tem foto, ó, visita com foto. Aqui é para visualizar a visita, né? aqui eu vou... É, tá dizendo que essa visita tem, tem uma assinatura de cliente, né? quando tá cinza não tem. É, aqui tá dizendo que foi enviada por e-mail, então nenhuma dessas foi enviada por e-mail, somente essa aqui foi enviada por e-mail, e tem um horário que foi enviado por e-mail aqui. E essa aqui é se é uma visita recorrente, né, que ela sempre acontece, não, esse aqui foi um agendamento, aqui não, não teve uma recorrência programada em cima disso. Então, cada ícone tem aí uma opção. E aí, como é que eu faço, pô, você tá falando uma, falou um monte de coluna, tal, tal, tal, como é que a gente faz para visualizar agora detalhes dessa visita? Eu vou clicar aqui, ó, e eu vou clicar é, aqui em como que a gente faz para visualizar né, os detalhes dessa visita? Eu Vou clicar aqui no olhinho aqui no, no visualizar, ele vai abrir essa tela. Essa tela aqui ela é universal, tá? Porque qualquer se você clicar aqui, ela vai para a mesma tela. A gente coloca essa facilidade para você aqui também na foto, né? A foto vai para a galeria e aqui vai para a mesma tela. A, a assinatura também vai para a mesma tela do olhinho, tá? A gente coloca o clique para você não ficar procurando de clique. É só ir direto lá e clicar para ficar mais fácil. Então Cara, a gente tem todos os detalhes aqui do cliente, data, né, razão social, horário de check-in, check-out, contato, se teve comentário, descrição, se tem foto, se ele vai mostrar aqui, comentário da foto, vai mostrar, nesse caso aqui não tem. Os formulários que foram preenchidos, né? A gente tem um atalho aqui para editar o formulário, ó. Ele vai abrir aqui a edição do formulário, não precisa daquela volta toda no relatório, pode editar o formulário todo por aqui e salvar, né? fazer o preenchimento, então aqui tem bastante, tem todos os detalhes da visita, da visualização, você ainda pode, é, a gente chama aqui de imprimir, né? que ele vai é, jogar a impressora, mas na verdade é um geral, um PDF, né? se tiver impressora e quiser imprimir, é, tem a opção de trocar aqui, mas também tem, ao cancelar, você tem também a ordem de serviço aqui, né, para visualização, pode aumentar isso aqui ou não, é exatamente o que a gente está vendo ali, mas é a ordem de serviço que o seu cliente vai receber, mais ou menos nesse formato aqui, tá? E tem também a opção de enviar por e-mail, ele já vai puxar aqui os endereços cadastrados lá no seu local, lá naquela aula que a gente falou lá de e-mails, né? Já vem cadastrado aqui, já vem com o nome do cliente, que é o nome que vai aparecer no e-mail, você pode adicionar mais aqui, então coloca um novo e-mail aqui, por exemplo, uma pessoa que você quer enviar, e coloca o nome dela aqui e pronto, salvar, enviar, né? Ele vai enviar também para essa pessoa aqui, ele vai enviar também aqui para as pessoas que você adicionar aqui embaixo, tá bom? E pode adicionar mais também, tá? Se quiser, então isso aqui é um recurso, é um atalho que você enviar por aqui por e-mail. Lembra que também tem um recurso lá de enviar automaticamente, né? Então lá a gente fala no, no conteúdo avançado também de configuração sobre como configurar isso. Quando concluir a visita, ele vai mandar para o cliente. Perfeito, então. É, aqui a gente abordou a visualização, aqui eu vou mostrar pra vocês quando tiver foto, você pode clicar aqui e aí ele vai exclusivamente pra uma galeria, né? Aqui tá sem assim, descrição da foto, né? Mas vamos imaginar que você pode até colocar a inscrição, de repente é, ele não colocou, você pode fazer a correção também da descrição, né? É, aqui... é só um exemplo, tá gente? Olá, não... lá, paredes internas, ok. Beleza, salvei fechou a galeria de fotos, então quando tiver, você visualiza aqui, tá? E aqui, detalhe, eu acabei passando direto, a gente tem um total, sempre quatro fotos, né? Você pode ter várias. Deixa eu abrir aqui de novo. Você tem um total de fotos e tem uns detalhes aqui, né? Pra você realmente ter certeza se você clicou no lugar certo, né? De onde que é, que visita que foi feita, horário do check-in, horário do check-out, então tem todos os detalhes aqui em cima aqui. É, dessa galeria aqui, tá? E pode, claro, tem uma lixeirinha aqui no comentei, né? Pode fazer exclusão também de uma foto aqui que, repetir uma foto toda torta, não faz sentido mandar, então pode excluir aqui, tá? Vou voltar aqui, e aí eu vou abordar as últimas opções que a gente tem aqui, nessas opções aqui é, mais avançadas aqui do lado, só comentando também sobre o relatório, pode mudar os itens por páginas, deixar sem, é que a gente tem a paginação também, tá? E tem outra, mais duas coisas antes da gente falar do avançada. A gente tem número de páginas aqui do lado, né? Quantas páginas tem? Então, tenho 155 páginas, né? Estou mostrando 10 visitas por página aqui nesse caso. E se você fala assim, pô, caramba, tá faltando um total. O total tá aqui na cara aqui, ó. Relatório de visitas total. Então, tem 1542 visitas para esse filtro que eu fiz. Apesar de não ser um relatório consolidado, né? não é um dashboard, a gente já trouxe um total aqui para te ajudar. Tá? De repente isso não pode ser útil. Mas lá no, na produtividade a gente vai explorar mais esses totais aqui. Tá? Falar mais de etiquetas também. Voltando aqui sobre é, as mais avançadas, a gente tem a opção de validar. Validar serve para você editar o check-in o check-out, né? remover, adicionar, ajustar. Serve para você reabrir visita, para você poder cancelar uma visita que está concluída, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um conteúdo bônus que eu vou deixar aqui também sobre validação de visitas, sobre como excluir visitas já concluídas, né? Que você não vai conseguir excluir por aqui, né? Não tem opção, né? De cancelar, tá vendo? Ele não vai deixar cancelar, ele não vai deixar excluir, né? Ele cancela a visita, né? Fica cancelada, mas o registro fica aqui. Tem tem, tem opção de como fazer isso se você precisar. Tem aqui a gente chama de impressão, mas na verdade é a mesma coisa que eu mostrei lá, né? É o PDF é a opção de visualizar a ordem de serviço dessa forma aqui. A gente tem aqui na sequência, enviar por e-mail, né? então já mostrei esse recurso para vocês, por aqui, não precisa dar aquela volta, né? entrar ali, e enviar por WhatsApp. Ah, esse recurso aqui é muito legal, vou mostrar. 9, aqui, vou quantitar meu número aqui, 997-818442, não é para me mandar trote, hein? Pode, pode, pode me adicionar no WhatsApp aí e falar que gostou do treinamento, aí eu vou aceitar, tá? Se você falar isso, é sinal que você viu o treinamento mesmo, né? <risos> Olha só, aí que legal, ó. Ele vai pedir pra você abrir o WhatsApp aqui na web, né? E eu vou puxar aqui meu, o meu WhatsApp aqui, ó. Tá aqui aberto, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Olha só que legal. Esse aqui, ó, eu coloquei o meu número mesmo, né? Claro, eu falando comigo mesmo, mas seria o número do cliente ali já, já cadastrado. Já vem uma mensagem pronta aqui, tá? A mensagem pronta segue, segue ordem de serviço o um número, né? Para você, para o nome da pessoa que está cadastrado, né? Para acessar, visualize, né? E acesse, né? Vou, vou entrar aqui, vou fazer o teste real. Mandei, cliquei aqui. Deixa eu tirar aqui, o WhatsApp. Ó, tá abrindo aqui a tela. Deixa eu, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui abrindo outra tela, tá aqui, ó. Então isso aqui que a gente recebe. A hora que ele clicar, ele vê isso daqui, ó. Tá? Que a gente mandou para ele pelo WhatsApp, olha que legal, ó, visualização pelo celular também, a gente tem a visualização aqui pelo celular, né? Tô vendo aqui, né? Você vê como é que vai funcionar bem para ele, bem bacana, né? Então, beleza, eu vou fechar isso aqui, né? Do, do WhatsApp, vou abrir aqui, vou voltar aqui no relatório de visitas e lembra que ele pega os dados do local, então são os dados que você cadastrou, mas você tem a opção de fazer como eu fiz aqui, não tinha o número, digitei na hora, o nome também, né? Então ele vai cadastrar isso aqui, tá? É, então, além de enviar por WhatsApp, você tem a opção de cancelar essa visita, recusar, né, recusar a mesma coisa que a equipe faz na rua, tá? Ou até editar aqui, que o editar é você poder ajustar a instrução da visita, o comentário dela, a mesma tela que a gente editou lá, colocou as etiquetas, né? e também você já tem a opção de, quando você vai editar, ele acaba te mostrando as fotos aqui, o que já foi realizado, perfeito? Tem a opção também de fazer um ajuste aqui na ordem de serviço, caso tenha, que, tenha sido errado, você queira colocar um outro número, você pode fazer o ajuste aqui em cima do editar, perfeito? Então, essas aqui são as opções completas né, aqui do relatório, a gente tem a opção de exportar aqui esse relatório, eu vou exportar esse daqui, na próxima videoaula a gente vai abrir esse relatório do Excel e vai bater coluna por coluna, fica um material bônus aí caso você precise fazer um levantamento a parte nisso, tá bom? Te vejo na próxima aula.